E pessoal, estou aqui na Câmara dos Deputados hoje, dia 9, logo depois, um dia depois do ataque insano das forças bolsonaristas contra toda a democracia brasileira, contra o STF, contra o Congresso Nacional, contra o Palácio do Planalto uma verdadeira vergonha, um ataque contra a democracia brasileira, um ataque contra a luta do povo brasileiro que quer democracia, que quer justiça social, que quer melhorar a sua vida, a vida da sua família, a vida do povo. Então, nós hoje tivemos um dia intenso aqui em Brasília, cheio de reuniões, certo? Para exatamente unir todos os democratas. E conseguimos isso, agora à noite, ou talvez amanhã de manhã, seja votado o decreto onde Lula faz a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Por que que Lula fez esse decreto? Esse decreto ele exatamente foi para substituir o secretário de segurança pública, que era o senhor Anderson Torres, que simplesmente era um bolsonarista, ministro da justiça, que foi nomeado secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e no primeiro dia de trabalho tirou férias e foi para os Estados Unidos. Pois bem, esse senhor sabia do que ia acontecer e se, se picou, se mandou. Então, foi necessário que Lula instituísse essa intervenção para assumir o controle da polícia militar e das forças de segurança aqui do Distrito Federal, que são as responsáveis pela segurança dos três poderes. Do Poder Judiciário, do STF, do Poder Legislativo, Congresso e do Executivo, Palácio do Planalto. Agora nós temos o controle dessa polícia. Esse decreto de Lula de intervenção precisa ser votado pelo Congresso Nacional. E é isso que nós vamos fazer aqui na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, exatamente para validar essa decisão política do presidente Lula. Importante dizer, todos os líderes partidários na reunião de hoje com o presidente da Câmara todos, inclusive o do PL, se manifestaram favoráveis a votar esse decreto e, dessa forma, centralizar a, a, as decisões de segurança pública nas mãos do Palácio do Planalto, do presidente Lula, do ministro da Justiça e também do seu indicado para ocupar essa Secretaria de Segurança Pública. Além disso, vocês sabem... Foi uma decisão da justiça, o Alexandre de Moraes afastou do cargo o governador Ibanez, que se declarou, ele mesmo se declarou culpado. Ele pediu desculpas ao presidente Lula. Portanto, ele reconheceu a sua omissão, a sua dissídia em não cumprir as suas funções e garantir a segurança do Palácio do Planalto, a segurança dos três poderes, a segurança de Brasília. Agora, nós estamos nesse grande esforço, esforço de unir todos os democratas. O presidente Lula está se reunindo com os governadores e governadoras para unificar, unificar o campo democrático no Brasil. E isso foi muito importante. Inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, bolsonarista, veio para a reunião se solidarizar com o presidente Lula, se solidarizar com a democracia em nosso país. Vamos continuar lutando em várias cidades do Brasil. Nós tivemos manifestações hoje em São Paulo, principalmente, aqui em Brasília, no Rio de Janeiro. Em muitas cidades nós tivemos manifestações em defesa da democracia. E vamos continuar lutando. Esses fascistas não estão de brincadeira. Esse ato, essa invasão, essa destruição aqui em Brasília, esse terrorismo... Ele não foi o, prime... o último passo, ele foi o primeiro passo de uma escalada que eles querem levar adiante. E é por isso que nós temos que trabalhar com firmeza, para que o governo Lula de fato governe o país. E para isso... Nós contamos com a mobilização de todos e de todas. Vamos continuar lutando aqui no Congresso Nacional, nas ruas, nos bairros, nas cidades mais afastadas. Vamos denunciar os fascistas. Você que conhece alguém que participou desses atos de destruição, que viu o vídeo deles, encaminhe. Tem um site aí que nós vamos colocar no final do nosso vídeo, onde você pode denunciar essas pessoas. Esses nomes têm que ser encaminhados para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal, para que eles sejam punidos. A decisão do Poder Judiciário é de punir todos que participaram desse vandalismo, desses atos de terrorismo. Então, se você conhecer alguém que participou, denuncie. Não tem problema, não. Vamos à luta porque nós precisamos reprimir aqueles que não querem a democracia. Todo mundo tem direito de ter opinião, todo mundo tem direito de ser oposição, todo mundo tem direito de falar o que quiser falar, mas acabar com a democracia nós não vamos aceitar. Uma boa noite a você, um grande abraço e vamos à luta!